Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesta hora. Ministra com Teu poder, Tua graça, Tua doce unção. Senhor, abre agora os corações das pessoas que precisam ouvir a Tua Palavra, para que ao ouvirem a Tua Palavra, Senhor, cada voz entre, Senhor, em cada coração, de acordo com a Tua vontade o Teu querer. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, no mundo espiritual, toda a oposição, todo toda palavra ou toda mente que está fechada e sobre a direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Abre agora cada coração para receber a Tua Palavra, que é santa, bendita, perfeita e agradável e fala conosco de uma forma especial, porque a Tua Palavra é a verdade, o Senhor manifesta Seu poder e Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória seja o nome do Senhor, queridos. A palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 12, diz assim. Mas este, havendo oferecido o um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque, como por uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo não o testifica, porque depois de haver dito, este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis dos seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades." Ora, onde, não, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tenho, pois, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento extremamente difícil. Um momento em que nós nunca imaginávamos que íamos passar. E eu penso que esse momento é um momento interessante, porque nós vamos, através dessa realidade, ressignificar o conceito da Páscoa. Nós temos uma clareza muito grande do que a Páscoa representava para os nossos irmãos judeus, para aqueles que saíram do Egito, nós temos essa convicção no coração, mas nem sempre nós conseguimos fazer uma ligação mais concreta com a nossa libertação, com a nossa vida. E enquanto isso é uma realidade para o povo de Israel, para aquele povo que ainda está no judaísmo... Para nós cristãos deste tempo, a ressurreição de Jesus, ela ganha um contorno muito que mais especial para que nós possamos experimentar este cuidado, este amor de Deus. Não é por acaso que quando João Batista é, vê Jesus chegando para ser batizado, ele aponta para Jesus e aponta as pessoas, identificando imediatamente Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que era sacrificado anualmente através de todo aquele sistema ritual e sacrificial, mas que a palavra do Senhor aqui no capítulo 10 do livro de Hebreus diz que não podia aperfeiçoar. Os nossos irmãos judeus até hoje estão presos num sistema religioso que não pode lhes aperfeiçoar. Aqueles irmãos, eles subiam ano após ano até a casa do Senhor Para apresentar diante do Senhor no dia do perdão A sua oferta, o seu sacrifício pelos seus pecados Mas eles voltavam para casa do mesmo jeito que eles tinham chegado Ou pelo menos voltavam um pouco melhor Porque pelo menos aquele ano, aquele pecado tinha sido apagado Diante do, da face do Senhor por aquele sacrifício mas no ano seguinte as pessoas voltavam com os mesmos problemas, as pessoas repetiam ano após ano as mesmas coisas e o sistema nunca foi aperfeiçoado. O que o judeu não compreendia é que tudo aquilo que ele fazia no Velho Testamento tinha um único sentido que era apontar para o Cordeiro de Deus, para Jesus, o Cordeiro Pascal, o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da libertação. Mas nós hoje, nós temos este privilégio porque em Cristo Jesus, nós agora fomos reconciliados com o Senhor. Em Cristo Jesus, nós temos agora um sacerdote que não é um sacerdote humano que entra na presença de Deus. E antes apenas o fazia uma vez por ano, ali naquele ambiente do tabernáculo. Mas agora a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que está para sempre assentado à direita de Deus Pai. Que coisa maravilhosa é essa percepção que nós precisamos ter, nós não dependemos de um intermediário, nós não dependemos de coisas figurativas para entrarmos na presença do Senhor, nós temos este livre acesso, nós temos esta liberdade e é exatamente isso que o escritor de Hebreus nos convida, quando ele diz lá no versículo no versículo 19, ele diz, então irmãos, porque Jesus está lá, porque Ele conquistou tudo isso por nós, então tenha ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, amém queridos? Que coisa maravilhosa nós sabermos, que apesar de quem nós ainda somos, o Senhor olha para nós como obra perfeita, o Senhor olha para nós como trabalho aperfeiçoado, e é interessante porque Jesus mesmo vai dizer isso. Ele diz, aqueles que têm sido santificados. Ou seja, esse processo é um processo contínuo em nossa vida. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a importância de como Deus cumpre os seus planos e propósitos. Eu escrevi aqui no boletim a respeito do ano do jubileu. Jesus morreu num ano muito especial. Jesus poderia ter vindo em qualquer época e ter morrido em qualquer ano, que teria sido já um fato extraordinário a presença dele. Mas Jesus, ele vem no momento certo, e Jesus morre num ano que nós conhecemos como o ano do jubileu. Os judeus, eles tinham uma característica interessante, porque eles tinham a posse da terra, eles tinham as posses das suas propriedades, e quando um judeu entrava em crise econômica, crise financeira, ele então não tinha, ele não podia vender a sua propriedade, ele não podia vender a sua casa Ou até mesmo se tivesse que deixar um filho como escravo, ele não podia deixar aquele filho escravo para sempre Ou seja, havia um tempo em que as dívidas eram resgatadas Então a palavra do Senhor diz que a cada 49 anos em Israel se celebrava o dia do jubileu o dia em que todas as dívidas eram perdoadas, ou seja, quem teve que vender a sua propriedade, para poder ter meio de subsistência, arrendar a sua terra, quem teve que alugar a sua casa, quem teve que deixar um filho como escravo para outro, como servo. Então a palavra do Senhor diz que no ano do jubileu, essas dívidas eram zeradas e então a posse voltava para a família, havia um resgate integral daquilo que as famílias tinham como propriedade. E é essa dimensão que nós precisamos trazer para a nossa realidade hoje. Deus, Ele tem um meio, um mover muito especial para que a gente possa ter a nossa dívida zerada, para que nós possamos ter as bênçãos do Senhor, trabalhando em nosso favor, para correr contra as coisas do passado em nossa vida e ainda sermos acrescentados por aquilo que o Senhor fez e continua fazendo em nossa vida por isso a palavra do Senhor ela se cumpre a seu tempo, mas eu queria focar também não apenas no aspecto histórico de que Jesus morreu num ano especial, Jesus fez algo que é muito maior do que apenas zerar as nossas dívidas e a mensagem desta noite tem esta lição, essa ideia, de que aquilo que Jesus conquistou para nós, ou por nós, ou para nós, na cruz do Calvário, tem um valor enorme, um valor muito grande. E eu citei aqui quatro benefícios da morte e da ressurreição de Jesus em nosso favor. O que é que Jesus conquistou para nós? Através do seu sacrifício Através desse sacrifício colocado na cruz do Calvário Representando aquele cordeiro que anualmente Era sacrificado pelo pecado do povo O Senhor Jesus conquistou para nós quatro coisas importantes E que a gente precisa viver Todas as conquistas de Deus para nós Elas são para serem vividas Para serem desfrutadas Eu até escrevi outro dia numa lição que um rei, ele reina, ele não precisa fazer força para reinar, ele só precisa reinar, e o Senhor nos chamou para reinar em vida, e esse reinado começa já aqui na terra, e para isso nós precisamos tomar posição em nossas vidas, em, ter, em todo o tempo, em todo momento. Então o que, que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, através da sua morte, e depois através da sua ressurreição? Em primeiro lugar, Jesus conquistou para nós um novo começo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Sabe queridos, um dos grandes problemas do ser humano deste tempo, e de todos os demais tempos, mas desse tempo, é entender quem nós éramos e quem nós somos agora. Nós precisamos aprender a deixar o passado no seu lugar, nós precisamos aprender a deixar para trás as coisas que já foram, as coisas que ficaram para trás. Não é possível você querer avançar na sua vida Ir para frente alcançar o que Deus tem para a sua vida Se você continuar carregando pesos do passado na sua vida Deus não está preocupado com a quantidade de erros Deus não está preocupado com a quantidade de pecados Com a quantidade de fracassos do passado Que na nossa vida é, podem ainda trazer alguma consequência ou alguma dificuldade se traz dificuldade é porque nós não nos posicionamos. Todo cristão que está vivendo no dia presente, olhando para trás, vivendo para trás, vivendo com as consequências do seu passado, é porque ainda não tomou posse daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para a sua vida. Porque quando eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para mim, quando eu tomo posse daquilo que o Senhor tem trabalhado na minha mente no meu coração, a primeira coisa que eu preciso aprender é que as coisas do passado não me pertencem mais, a mesmo, da mesma forma como muitas vezes nós valorizamos, quantos de nós valorizamos o que nós tínhamos no passado, tem muita gente que está vivendo a vida olhando apenas para o passado, valorizando aquilo que um dia teve, valorizando talvez aquilo que perdeu, valorizando talvez a oportunidade perdida, mas o Senhor é um Deus de coisas novas, o Senhor é um Deus que está olhando para frente na nossa vida. Então meu irmão, a palavra do Senhor diz nesta noite em nome de Jesus, que nós precisamos viver novos começos em nome do Senhor. As coisas boas do passado podem até ter sido boas, mas elas têm que ficar no passado. Nós temos que caminhar para frente, nós temos que viver o dia de Deus, nós temos que viver o momento de Deus, nós temos que experimentar o que Deus está fazendo neste tempo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer... Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram. E nós precisamos fazer com que realmente elas passem em nossa vida. Elas não nos interfiram para que a gente deixe de possuir as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Qual foi o grande problema do povo no deserto durante 40 anos? O grande problema do povo no deserto durante 40 anos é que a menor crise que surgia, eles queriam voltar ao passado na menor dificuldade que eles vinham pela frente, eles se esqueciam que Deus fez o milagre ontem, ontem eles comeram, ontem eles beberam, ontem eles fizeram festa, e aí quando chegava no dia seguinte, eles se defrontavam com alguma dificuldade, então em vez de eles lembrarem que ontem o Senhor esteve com eles, e o Senhor os sustentou, e o Senhor os abençoou, e o Senhor fez milagre na vida deles, o que, que eles lembravam? Eles lembravam do tempo que eles eram escravos do Egito, Queridos, é mais fácil tirar a pessoa do Egito do que tirar o Egito da pessoa. Tem muito cristão que está vivendo hoje, cuja mente deveria ser renovada, mas a mente está voltada ainda para o pecado, para o passado é bem verdade que nós temos um inimigo que tenta de todas as formas nos tirar da posição que Deus nos colocou, mas este inimigo não pode, porque o Senhor já deu a mim e a você a oportunidade de um novo começo o Senhor já deu a mim e a você uma grande nova, boa nova mas nós precisamos viver a boa nova, nós precisamos desfrutar da boa nova e nós precisamos fazer valer aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida para a honra para a glória do nome do Senhor, aleluias. Ah, mas do passado você foi isso, não importa. Ah, mas do passado você deixou, não importa. Ah, mas do passado você perdeu, não importa. O que importa é o que Deus está fazendo agora, nesse tempo, neste momento, na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Por isso, na vida de um crente de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, todos os dias, quando ele acorda pela manhã, é um novo dia todos os dias quando ele acorda para amanhã, é um novo momento é uma nova oportunidade é um dia em que Deus quer fazer um milagre é um dia em que Deus quer manifestar a sua glória, é um dia que Deus quer manifestar o seu poder então meu irmão, não impeça o que Deus quer fazer na sua vida, abra o seu coração para receber a direção do Senhor a cada momento, viva aquilo que o Senhor está falando ao seu coração e desfrute das glórias do presente do Senhor para a sua vida em nome de Jesus amém queridos eu quero que você nesta semana faça um exercício você que está nos ouvindo aí também faça um exercício a primeira coisa que você vai fazer agora que acordar amanhã segunda-feira você vai dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor deu um dia novo, completamente novo para mim. Um dia que eu nunca vivi, um caminho que eu nunca passei, um momento que eu nunca enfrentei. Mas, Senhor, eu quero também os milagres que eu ainda não presenciei. Eu quero as Tuas bênçãos para este dia, para o Teu nome ser louvado e glorificado. Aleluias! Já pensou se nós todos os dias vivermos o um milagre do Senhor? Quantos acham que é possível? É possível vivermos o um milagre do Senhor, porque a cada dia, a cada manhã, a cada momento, o Senhor tem coisas novas para nós, o Senhor tem coisas maravilhosas, coisas tremendas. Mas muitas vezes a nossa incredulidade, nosso olhar para o passado, impede o que Deus quer fazer neste tempo. Então viva este novo começo em nome de Jesus. A segundo, o segundo benefício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário Através da sua morte e depois da sua ressurreição Foi nos dar uma nova família Esse é o segundo benefício Agora nós fazemos parte desta família, a família de Deus Se a nossa família humana tem um lado positivo Se a nossa família humana tem até mesmo lados negativos Mas a família de Deus tem algo muito maior porque a família de Deus, ela tem muito mais do que uma herança terrena Às vezes as famílias na terra têm boas heranças Ou até não têm muitas heranças Mas aqui a palavra do Senhor diz que Ele deu para nós uma herança Qual é essa herança? É uma nova aliança, um novo testamento É algo diferente daquilo que aconteceu no passado O passado era repetitivo o presente e o futuro são de coisas novas, de novidade de vida. A palavra do Senhor mostra, queridos, que Ele nos deu uma nova genealogia. Agora nós fomos incluídos na genealogia de Abraão. Nós fomos incluídos na genealogia daqueles que servem ao Senhor, daqueles que viveram planos e propósitos do Senhor. Nós agora fomos incluídos, enxertados na videira verdadeira. Nós agora fomos transformados para pertencer a esta família e receber tudo o que o Senhor tem de bom para esta família. Aleluias! Nós temos um Deus, que, embora seja o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Médico dos Médicos, Juiz dos Juízes, acima de tudo, Ele é o Pai. Ele é o Pai. Ele é alguém que nós temos liberdade de falar com Ele. Você consegue imaginar Adão no jardim tendo a liberdade de falar com Deus? Quantas coisas Adão poderia ter falado para o Senhor? Quantas coisas Adão poderia ter desfrutado no seu momento de comunhão com Deus. E da mesma forma como Adão ele era visitado pelo Senhor todos os dias na viração do dia. Eu e você também temos esta liberdade todos os dias de entrar na presença do Senhor. E falar a Ele aquilo que está afligindo a nossa alma. Faça orações que saiam da mesmice da sua vida faça orações que clamem por milagre, façam orações que dão ao Senhor a oportunidade de intervir na sua vida, faça orações de fé, faça orações dignas da grandeza do Deus que você serve, faça orações da grandeza deste Pai amoroso e maravilhoso. Não fique perdendo tempo em fazer orações pequenas, porque você pode ser pequeno, mas o seu Deus, o seu Senhor, o nosso Pai é grande e poderoso, aleluias. Não nos acomodemos as pequenas coisas, porque quando você se acomoda as pequenas coisas, você se transforma aquilo que você acomoda. Quando você vive pequenas coisas, você vai sempre estar debaixo de pequenas coisas, vivendo coisas mínimas, e quando Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Tem uma história na Bíblia de dois ou três versículos, acho que dois versículos, de um homem chamado Jabez. E ele faz uma oração ao Senhor. E ele pede que o Senhor o abençoe. Só isso que ele pede. Porque ele sabe que a bênção do Senhor faz a diferença e a Bíblia diz que o Senhor realizou de acordo com a oração dele o Senhor fez e o Senhor o abençoou tremendamente todo servo do Senhor que se aproximou do Senhor e ousou fazer orações difíceis orações que manifestassem o poder e a glória do Senhor o Senhor o atendeu é interessante na história de Moisés, que quando Moisés ia falar com o faraó, Deus diz, eu vou dar na sua boca o poder e a autoridade que está na minha boca. E quando você falar, vai ser a minha boca falando para eles. Que coisa tremenda. Quando você pega a história de Elias, você não vê Deus falando Elias. Eu quero que você lá vai e fale com o Acabe, porque o Acabe está fazendo isso, aquilo. Vai lá e manda. Não, Deus não fala com Elias. Deus só coloca com o coração de Elias o sentimento. Elias abre a boca, fala e Deus honra aquilo que ele falou. Porque aquilo movia o coração de Deus e trazia para a terra a manifestação do poder e da glória de Deus. Deus, ele pode nos dar bênçãos materiais abundantes. Mas nós não devemos e não precisamos gastar tempo, energia por essas coisas. Porque se nós focarmos o nosso coração naquilo que interessa para o Senhor, Ele trará a existência, o que é necessário, o que é importante, aquilo que satisfaz a nossa alma, para que nós possamos ser abençoados em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você não é um enteado, desculpe quem é enteado. Você não tem um padrasto, desculpe quem tem um padrasto. Mas você tem um pai. E um pai que é muito melhor do que qualquer pai humano poderia ser. Nós temos um pai que conhece as nossas dores. Um pai que sabe quando nós estamos chorando. Um pai que recolhe as nossas lágrimas. Um pai que recebe as nossas orações. E um pai que envia os seus anjos para batalhar e pelejar cada batalha que eu e você temos que enfrentar no nosso dia a dia. Amém, queridos? Glória a Deus. E tão bom quanto ter um pai é ter um irmão mais velho fortão, nós temos um irmão mais velho fortão, Jesus ao ressuscitar na cruz do Calvário, ele se tornou a primícia da nova geração, ele se tornou a primícia da nova criação, ou seja, ele agora reconectou o homem com Deus, mas ele também transformou a realidade do homem, para que assim como ele é, nós também sejamos na glória, louvado e bendito é o nome do Senhor. Aleluias E o terceiro benefício que Jesus conquistou para nós Na cruz do Calvário e na sua ressurreição Foi uma vida digna e de respeito Sabe queridos, a libertação do poder do pecado Do poder do mundo e do poder de Satanás Produz muito mais mudança Do que uma mudança de posição ou de lugar A palavra do Senhor diz que aquele que peca Se torna escravo do pecado e o escravo não pode dizer não para o seu Senhor. O judeu estava debaixo de uma lei de morte, de uma lei de maldição. E quando o escritor de Hebreus vai se referir no capítulo 9 a respeito da lei, ele diz que tudo aquilo era sacrifício de morte. Aquele sacrifício que o judeu fazia todos os anos, ou todos os dias tinha que fazer o sacrifício, né? Porque todo dia tinha alguém em pecado, mas uma vez por ano era o dia do perdão geral. Então todos aqueles sacrifícios, a Bíblia diz que eram sacrifícios de morte Não aperfeiçoavam, não transformavam As pessoas continuavam presas nas suas mentes, nos seus paradigmas Embora o Senhor fosse o seu Deus, mas não viviam esta realidade Mas agora em Cristo Jesus é tudo diferente Agora nós temos uma vida digna e uma vida de respeito Satanás com todo o seu poder, com toda a sua força, investe contra as nossas vidas, mas não pode tocar em nós. Satanás com todas as suas forças, com todo o seu poder, com tudo quanto é tipo de demônio, tenta de todas as formas atrapalhar a nossa vida, mas quando nós estamos na posição que o Senhor quer que nós estejamos, nós nos tornamos invisíveis e Ele não pode operar, porque o povo de Deus está protegido pela presença do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos entender o que é ser filho de Deus. A palavra do Senhor diz em João, no capítulo 1, no versículo 12, que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. E isso é maravilhoso, mas nós precisamos viver realmente como filhos de Deus. Nós temos que desfrutar desta filiação e para isso nós precisamos viver esta vida que o Senhor tem. Significa um resgate completo da dignidade humana. O que, que o pecado faz com o ser humano? O seu pecado deturpa a imagem da criação de Deus. O pecado transforma um homem num bicho. O pecado transforma uma mulher numa prostituta Um homem talvez num prostituto A palavra do Senhor diz que muitas coisas acontecem Quando o pecado domina a vida do ser humano Em Romanos no capítulo 1 Quando Paulo está descrevendo a respeito da licenciosidade deste mundo E olha que Paulo não vivia no nosso mundo mas ele está falando a respeito das depravações a que o pecado leva o ser humano Tudo que você encontra de mazelas na nossa sociedade Não é porque falta dinheiro Não é porque falta comida É porque falta Jesus na vida das pessoas Nosso país produz comida em abundância O mundo produz comida em abundância Recursos financeiros há em abundância no entanto, as pessoas, por viverem no pecado, estão vivendo uma vida indigna. Estão vivendo aquém daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Quando você encontrar essas pessoas na rua, saiba que a gente pode e deve até ajudá-las. No entanto, o um grande problema da vida delas chama-se domínio do pecado sobre elas. Amém, queridos? E elas precisam ser libertas disso. Elas precisam encontrar essa resposta que um dia nós também encontramos, nós que também éramos escravizados pelo pecado, nós que também éramos marcados pelo pecado. Agora nós somos novos, vivendo uma nova vida, libertos da opressão. E eu tenho percebido nesses dias como nós temos ficado oprimidos, como o povo de Deus tem ficado oprimido diante dessa circunstância que tem acontecido que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas muitos de nós, permite que esta opressão ocorra sobre nós. A sua casa precisa ser a casa do Senhor. A opressão não pode, a opressão deste mundo, a opressão que domina essa sociedade sem Deus, essa sociedade que diz que a ciência vai resolver o problema, essa sociedade não sabe aonde que vai resolver o problema, porque não conhece o doador, não conhece o pai, não conhece o Deus amoroso, e por isso não tem a resposta. Tateia no escuro tentando achar uma saída, mas não tem uma resposta, e neste tempo irmãos, Deus tem permitido esta pandemia no mundo, para que muitas e muitas pessoas se reconectem com o Senhor, para que o coração de algumas pessoas também seja provado, realmente aonde está o seu coração, porque a crise ela revela onde está o seu coração, quando nós estamos bem, a gente pode louvar e adorar ao Senhor. Mas e quando você está passando por uma luta? Será que você está com o mesmo ânimo? Ou será que você está apenas lembrando da luta que você tem que vencer? E por isso, irmãos, é muito importante você se dar o respeito. Olhar para este mundo e respeitar, porque eu me dou o respeito, eu não vou viver as coisas deste mundo. Eu não vou permitir que este mundo domine o meu pensamento Eu não vou permitir que a minha mente, que as minhas decisões Eu não vou permitir que a direção da minha vida seja determinada pelo mundo Porque a decisão da minha vida é dirigida pelo Senhor Que resgatou a minha vida, louvado o nome do Senhor O Senhor tirou-nos do poder do pecado O pecado não tem mais domínio sobre nós Nenhum cristão Nenhum cristão ao ser pego em pecado pode dizer, mas foi o diabo que fez isso, não foi, foi você, foi você que cedeu, foi você que abriu a guarda, foi você que não prestou atenção, foi você que não vigiou, porque se você se permanecer na posição que o Senhor te coloca, o pecado não tem domínio. O pecado não pode, a opressão não pode. Por isso, queridos, nós precisamos viver este novo tempo. Nós precisamos viver livre desses medos, livres dessas ansiedades, livre dessas coisas que prendem a nossa alma. Eu e você em Cristo Jesus, somos libertos para viver uma nova vida de paz e perdão. Amém, queridos? Amém, amados? Paz no hebraico é shalom significa a paz perfeita, a paz que satisfaz. Se você estiver com alguma dificuldade de experimentar esta paz, o recurso é dobrar o teu joelho aonde você estiver, no momento que você estiver e falar com o Senhor o que está no seu coração. Melhor melhor sistema de cura e de restauração que existe não há você pode em qualquer momento, em qualquer lugar, até no banheiro fedido da empresa onde você trabalha, se não tiver outro lugar, você pode dobrar o teu joelho ali, você pode falar com Deus, e você pode receber na hora, este bálsamo precioso, que transforma nossas vidas, que guarda o nosso coração, e que nos faz viver com a cabeça erguida, para a glória do Senhor, aleluias, amém queridos? Nada mais pode oprimir a nossa mente ou a nossa alma Nada mais pode oprimir a nossa mente e a nossa alma Em Cristo e com Cristo Somos convidados para reinar em vida Amém, queridos? Você é convidado para reinar em vida Então o que, que você tem que fazer? O que, é que você tem que fazer amanhã? Reinar Um rei reina Um rei não fica pedindo opinião do porteiro do palácio, para saber o que ele tem que fazer, o rei reina, ele simplesmente reina, ele toma decisões, existem decisões que Deus só vai abençoar, você depois que você tomar o passo, porque é por fé, existem outras que você precisa esperar Deus falar, mas tem coisa que Deus já falou e você sabe o que tem que fazer, então faça, corrija, avance... Mas não deixe que nada domine a sua mente em relação a absolutamente nada do passado ou até mesmo do pecado em nome de Jesus. E a quarta e última, o quarto e último benefício que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. A morte foi definitivamente vencida. Aleluias! A morte foi definitivamente vencida. A morte, queridos, nada mais é do que um poder maligno que impõe sobre nós uma terrível realidade. Por que é que Deus permite que ainda morram pessoas? Para fazer-nos lembrar do preço do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado, irmãos, ele tem um alto preço. O preço do pecado é muito alto Porque ele simplesmente vai exigir a morte E nós precisamos, irmãos, entender Que nenhum ser humano consegue escapar das terríveis consequências do pecado E não conseguia do pecado de Adão Mas Jesus, o Deus encarnado Este sim morreu a nossa morte Atraindo assim os nossos pecados E Jesus foi morto no madeiro naquela cruz mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está assentado à direita de Deus Pai, e reina para todos sempre. E esse texto que nós lemos aqui, a palavra do Senhor diz ainda, no versículo 13, Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo ou por debaixo dos seus pés. Sabe quem é que vai colocar o inimigo debaixo dos pés do Senhor? não são os anjos, é a igreja do Senhor, a igreja do Senhor está na face da terra, para batalhar a última batalha, para alcançar vidas, para batalhar por vidas, irmão, cada um de nós que está aqui hoje, é fruto de muito tempo de oração, você não veio para o Senhor porque você estava com um sentimento, você não veio para o Senhor porque alguma coisa fazia falta no seu coração. Você não veio para o Senhor porque aqui é mais gostoso. Aliás, muitas de nós, se pudéssemos, não estaríamos. Você veio para o Senhor porque nós fomos atraídos com cordas humanas e laços de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que a segunda parte dessa história é, o Senhor quer que eu e você sejamos os portadores desta boa nova, para que a gente possa viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Então, queridos, a morte foi vencida. Eu sei que alguns de nós aqui têm muito medo de morrer. Eu sei que alguns de nós aqui têm medo de passar por este momento. E se você é essa pessoa, eu recomendo que você busque mais ao Senhor em oração. Porque a morte, embora seja algo drástico para nós enquanto humanos, você precisa entender quem você é. Você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual, você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Você foi formado na glória antes da fundação do mundo, antes de Deus criar tudo isso que você vê, Ele criou você em espírito. E num dia certo você veio a este mundo, e num dia certo, eu e você, iremos terminar a jornada deste mundo. A palavra do Senhor diz, lá no capítulo 9, no versículo 22, E como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Amém? Estes são os quatro benefícios que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Um novo começo, uma nova família, uma vida digna e de respeito. E a morte que foi completamente vencida. Ela está presente ainda no mundo porque... Deus sabe que através da morte de um familiar, muitas vezes a família se converte. Ela está presente no mundo para lembrar a nós mesmos o custo do pecado. Porque eu já conheci pessoas que Deus falou uma, duas, três vezes. E esta pessoa não mudou, não corrigiu os seus procedimentos. E ela abreviou a sua vida simplesmente por desobedecer ao Senhor. A morte está presente para nos lembrar que o Senhor Jesus... Reina soberanamente, e nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Mas a morte não pode, ainda com a sua ação e eficácia, ela não pode nos tirar da posição. A morte não pode nos destruir, porque aquilo que para o mundo é morte, para nós é a passagem para a vida eterna, para desfrutarmos da eternidade com o Senhor, em nome de Jesus.